Vamos aqui, escovar meu dente hum, Escovar aqui, vai ficar bem bonitinho Epa, como é que se diz? Eu vou escovar meu dente em inglês Eu vou? Hum, será que eu tenho que usar o gol nessa frase aqui? Será? DJ Júnior Eu me Não, Will, tá errado, cara. Eu vou te explicar por que é que você não deve dizer GOL. What's up, learners? Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem pra te dizer que você não deve usar GOL pra tudo que você for fazer. Sabe por quê? Porque ó, a gente tem no português a mania de falar assim. Eu vou tomar banho, eu vou comer, eu vou estudar, eu vou trabalhar. Olha aí, vou, vou, vou para tudo. E passado também. Eu fui correr, eu fui viajar, eu fui assistir um filme, né? A gente usa o foi, que é o, go, o ir no passado. Tá, só que em inglês, você, quando você vai, você vai para algum lugar. I will go to Ubatuba. I will go to Campinas. I will go to Orlando. Sei lá. Ou quando você foi, você foi para algum lugar. I went to Bahia. I went to my office. Certo? É diferente o uso do inglês. Então, quando você for fazer alguma coisa, você não vai fazer, você fará. Quando você for comer alguma coisa, você não vai comer, você comerá. E se você foi fazer, você não foi fazer nada. Você fez. Tá entendendo o que eu quero dizer? A gente usa ir pra tudo no português. O inglês é diferente. Então, por exemplo, ó, vamos pegar essa frase aqui. ó. Eu vou viajar. Você não vai falar I will go travel. Você vai falar I will travel. Sem o go. Ou seja, eu viajarei. E se for um plano, se for um futuro planejado, você usa I'm going to travel. Com going to. Eu vou assistir um filme. Como é que você traduziria isso? Não é I will go watch movie or something like that. I will watch a movie. Ou um futuro planejado, I'm going to watch a movie. Certo? E se você foi fazer a lição de casa, por exemplo. Eu fui fazer minha lição. Você não vai falar I went to do my homework. Você vai falar I did my homework. Passado simples. Ah, eu fui comer. Você não vai falar I went to eat. Você vai dizer I ate. Certo? I ate yesterday. Eu comi ontem. Então, cuidado na hora de você usar o vou no inglês. Dê preferência para o will e a ação ou going to, tá? E se você falar no passado, prefira o simple past usando os verbos, essas ações no passado. Ok? É óbvio que você vai usar o go, sim, ou went no passado, quando você ir ou foi para lugares. Tá? Então, I will go to Batuba, como eu falei no começo do vídeo, I went to Bahia. Você vai para um lugar e você foi para um lugar. Você não foi fazer uma ação. Você foi para um lugar, tá entendendo a diferença? Ir fazer é uma coisa. Ir para um local é outra totalmente diferente. Então anota aí, o go é para movimento, certo? Quando você se mexe daqui até aqui, de lá até cá. Movimento, você vai se deslocar, então go, beleza? Ou went, se for no passado. E é claro que eu estou com essa camiseta aqui do Alejo, que é muito melhor do que o, do que o Pelé. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero que você diga gol! <risos> Se você jogava Internacional Superstar Soccer, coloca aqui embaixo nos comentários também. Se você já fez um gol com o Aleixo, coloca aí nos comentários também. Mas não é isso. Enfim. It's homework Time! Coloca aqui embaixo nos comentários dois exemplos. Um, com uma, uma frase que você... Vai fazer, em inglês, usando o will ou going to. E também uma outra frase com o go, né, o ir, de movimento. Quando você se desloca de um lugar para o outro. Ok? Eu vou dar uma olhada aí, vou corrigir e vamos aprender todos juntos. Certo? Vamos nos ajudar. Não se esquece que o curso Arte da Conversação está aberto. Link aqui na descrição. Se você é básico, intermediário, avançado, não importa. É um curso que vai servir para você desenvolver, melhorar a sua habilidade de se comunicar em inglês, tá bom? E esse curso tem um acesso vitalício. Você pode fazer ele quantas vezes você quiser, passar aí para sua seu neto, para o seu filho, para seu avô, passa de geração para geração, é um curso que você vai deixar de herança para a galera, beleza? E é claro, vai te ajudar muito a complementar os seus estudos de inglês. Confere lá. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. Thank you so much. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye. E agora eu vou jogar International. Superstar Soccer fazer muitos gols. Yo,